pessoas que querem falar em público ou conduzir reuniões. Bom, tem dois aspectos que eu entendo que são bem bem complicados. Um deles é em relação à forma, à dificuldade que as pessoas têm de tangibilizar o que elas dizem, que isso é um poder de convencimento muito grande. Então, elas esquecem que elas estão falando para o outro. Elas, geralmente, elas, o modo operante é... Eu falo do jeito que eu consigo, da minha forma. E quando a gente se comunica, a gente precisa se preocupar com o modo operante do outro. E aí é um desafio entender como é o modo operante do outro. Para isso que tem os treinamentos, ou os livros, é, e até mesmo a vida como experiência, para fazer com que você se atente mais aos sinais dados pelos outros. outra grande dificuldade que eu apresento aqui é na falta de percepção da necessidade do outro. Muitas vezes as pessoas em reuniões, ou numa venda, ou até uma palestra, ela fala aquilo que ela acha interessante para ela. Mas, numa reunião, principalmente, ou numa venda, os sinais são dados, são mínimos sinais. São sinais, às vezes, micro -sinais musculares, ou um sinal de respiração mais profunda, ou uma virada de olho, ou uma, uma bufada. São alguns sinais. E a gente precisa se atentar a isso justamente para seguir o fluxo, desse interlocutor, desse cliente, para que ele confie em você. E aí você tem mais acesso ao convencimento. No arquitetura da fala, é, credibilidade, falar bem credibilidade. A primeira coisa que eu faço é distribuir o conteúdo por partes, por tipo de pacotes. E dentro dessas técnicas, os clientes vão entrar em contato com é, gestos. Então, são alguns tipos de gestos que eu uso para facilitar a vida do promotor, do meu cliente, para ele se relacionar bem com o interlocutor. Uma técnica, uma aula que é só como conferir credibilidade, depois como trabalhar ritmo, volume, como trabalhar a pausa inteligente, que é inserir, é, permitir que o, o teu cliente interlocutor se, se entretenha mais ou até complete aquilo que ele jamais concordaria em dizer. Então, são recursos que estão relacionados à forma. E tem um outro trabalho que eu faço, que é uma Estratégia Empática, baseado na ATMV, na Comunicação Não Violenta, que é justamente a identificação. É, é, desculpa, a primeira coisa que eu faço é trabalhar a observação e não o julgamento. Depois, é, concluir de uma forma interessante o, o seu sentimento em relação à situação que você está é, naquele momento. Depois, falar as necessidades como, identificar a necessidade do seu cliente e depois fazer um pedido pontual. Então, são recursos que fazem com que o, o seu cliente, o seu interlocutor, se sinta entendido e se sinta respeitado, porque é muito comum um vendedor, é, obviamente eu não estou generalizando, mas é bastante comum um vendedor falar, falar, falar e, e não se atentar àquilo aquilo realmente não é relevante para cliente. Né? Muitas vezes o mais importante é o preço, não adianta. E muitas vezes o mais importante é dizer que aquilo é um sonho é aquilo. Mas são um diferentes. Não adianta ter um padrão e um trator para cima do seu cliente. A primeira coisa é realmente estar presente. É muito comum, quando a pessoa vai fazer uma palestra, nós vamos fazer uma apresentação, geralmente o ego fica mais uh, né, mais espaçoso dentro desse espaço, então é importante sair, não dar tanto espaço para ele e trazer a presença. E a presença é não se, não se preocupar tanto com o que os outros vão achar de você, ou que você não conhece, ou se fizer alguma pergunta que você não sabe responder. Porque quando você vai se apresentar, você não vai conseguir mudar esse perfil de uma hora para outra. A mesma coisa, um, um, a Copa do Mundo, os jogadores não vão aprender, não vão criar um músculo específico ou um tipo de ataque ou de defesa um dia antes ou cinco minutos antes é, de entrar em campo. Então, é um processo que você vai gradativamente, mas a presença é alguma coisa que todos podem, é, a partir do, do momento que eu estou passando essa informação, imprimir. É o é um 100% estar a serviço daquele momento, que a é passar de informações que você tem e, e estar preparado para ser julgado, para ser criticado, porque esse é o papel de alguém que se comunica. É Uma outra coisa que eu posso dar dica também, se você erra, que também as pessoas se incomodam muito, o errar o português ou cometer algum... Fazer algum vício, usar algum vício de linguagem, eu aconselho a você não pedir desculpa, não se desculpar, não chamar atenção, mas depois de umas três falas, você usar aquela concordância que você errou, usar de forma correta, as pessoas vão perceber que você apenas escorregou e que isso é absolutamente normal. Se for para uma reunião, por exemplo, em termos de, de equívocos que acontecem durante esse tipo de situação, é... O que eu aconselho, que é fundamental, principalmente em época de crise, é demonstrar que você está desesperado para que a pessoa compre o seu produto. E uma das coisas que denuncia isso é a mãozinha do pelo amor de Deus. Então, a pessoa se apoia, ela fica de frente para a mesa e coloca a mãozinha com aquela cara de pelo amor de Deus, compre a minha ideia, compre o meu produto, compre, me contrate. Então, isso é porque como, quando a pessoa apoia o braço na mesa, é natural que ela faça essa esse apoio com a mão, ela, ela junta, então o ideal é ficar com as mãos separadas e o ideal ainda é não apoiar o braço, é se sentar um pouco mais na diagonal uh, da, da mesa de reunião para você ter espaço para gesticular, essa posição de frente você fica com uma espécie de um adolescente ou de uma criança numa, aula, numa sala de aula, a subserviência, né? o estar ali uh, sem poder. Negociação é né, de poder. A pessoa que vai te contratar, ela quer saber se você tem condições, se você tem know-how para segurar o que ela necessita. Então você precisa ter um mínimo de estratégia e não ficar totalmente subserviente e de e demonstrar que está desesperado. A mão que despenca. Né? Olha só, eu estou com meu laptop aqui, olha como vai tremer. Se eu fizer isso aqui a mesa, a mãozinha, que eu chamo familiar ou bolinho de arroz, quando você baixa na mesa, a primeira coisa que você está fazendo é transformando o seu produto, ou a sua empresa, ou o seu negócio numa coisinha mínima. Então, isso aqui é, deprecia bastante. Né? Aí existe todo um trabalho para você é, também utilizar de forma mais eficaz. Mas esse gesto, ele é realmente depreciativo. Não é alguma coisa que o interlocutor repare de forma contínua, um nossa, a empresa dele é pequena, mas é uma coisa que fica no ar é, e é uma falta de presença, porque quando você faz isso, você realmente está fora da sua do, da sua proposta, você está sem noção de fato de que essa empresa não é uma coisinha desse tamanho, né? ou seu negócio ou sua equipe, não é realmente desse tamanho, então é importante ter consciência é, das propostas reais. É, um outro jeito que todo mundo sabe é esse aqui vou falar uma hora, mas você sabe que este não é aconselhado. A descarga de adrenalina, ela vem mesmo. E é uma coisa fisiológica. Não tem como, muito como controlar. Então, é como... Eu sempre faço um comparativo entre os jogadores de futebol que vai para o campo, na Copa do Mundo. É, muito dificilmente esse cara vai fazer flexão abdominal, por exemplo, para marcar um pênalti. Não, ele já está preparado. Então, se esse palestrante ele já vem sendo preparado, ele vai ter mais tranquilidade. Se essa pessoa não não se sente realmente com ferramentas o suficiente para fazer essa apresentação, mas ele vai em cara, o que eu giro é que ele aceite essa descarga de adrenalina, porque ela vem mesmo. Eu tenho 25 anos como palestrante, 16 anos no talk show, eu ainda tenho a descarga de adrenalina. E o importante é você aceitar isso com prazer, porque essa descarga, ela te coloca num outro lugar, diferente da poteia. Ela te coloca num lugar de mais atenção, de mais responsabilidade, de a serviço. Né? Então, o ego, aí precisa tomar um pouco de cuidado para não se resumir o medo, porque essa descarga de adrenalina, ela é natural, porque é uma coisa de sobrevivência, mas as pessoas associam muito ao medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de que as pessoas perguntem algo que eu não sei eu tenho medo que as pessoas me julguem e me avaliem. Então, é trabalhar um pouco a humildade, estar a serviço e à disposição desse, desse lugar. E sim, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem te, te enaltecer. Acontece de tudo. E muitas vezes a gente se equivoca. A gente acha que tal pessoa não está gostando, que está com uma cara fechada com uma feia. E a forma dela de se expressar quando está concentrada. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses equipes. Aceito pela papéia, faz com que ela nos queira melhor e nos ataque menos. Essa é minha sugestão. Eu aconselho um livro que nada tem a ver com comunicação, mas tudo tem a ver com o poder pessoal, que é o poder do agora. É, eu não lembro agora o nome do, do autor, eu posso depois mandar e você acrescenta nessa informação. Para mim foi um divisor de águas porque me trouxe. Uh, muita presença e empoderamento porque o que falta uh, eu sinto que falta para as pessoas que precisam se comunicar com propriedade é o reconhecimento uh, de que elas são muito grandes e de que elas são pequenas <risos> também, e que a presença ele faz toda a diferença então eu realmente não indico leitura, eu não tenho nenhuma leitura para indicar eu particularmente fiz pouquíssimas leituras sobre comunicação, eu aprendi teatro, que eu fiz e tudo mais, mas eu não aconselho, por exemplo, fazer teatro para ser um bom comunicador, porque uma boa escola de teatro não prepara alguém para ser palestrante, prepara para ser ator. Tá? Então, eu que aconselho é fazer cursos mesmo de comunicação, tem muitos no mercado, mas esse livro, Poder do Agora, ele te traz uma consciência muito grande, que é o que te dá tranquilidade, é porque existe uma ansiedade, uma expectativa de perfeição, que não existe. Então, quando você se dá o direito de errar, transita muito bem para esse lugar, é, as apresentações e as reuniões ficam muito mais confortáveis, porque é, gera confiança. E hoje, as pessoas elas estão muito descrentes, elas estão com muito medo, elas estão assustadas com assim, a nossa, com essa situação. Então, eu observo, eu vou sugerir uma coisa baseada nas minhas observações. Não seja um vendedor, seja um amigo para que o seu cliente confie em você. Porque é isso que o ser humano está precisando hoje e os negócios estão baseados, os bons negócios a partir de agora vão ser, se basear nesse tipo de conduta, esse estar presente, esse estar verdadeiro, trabalhar uma escuta 100%, é, onde as pessoas se sintam contempladas, que tenham vontade de investir um dinheiro que ultimamente as pessoas estão guardando, as sete chaves, que não sabe o que vai acontecer com o Brasil, para que elas sintam que realmente vale a pena. Porque o brasileiro ele é movido à emoção. E quando nós, por exemplo, estamos fazendo uma, uma compra e o vendedor vem com, aquela, com aquele olhar de, que, de cifrão, olha para a gente como se nós fôssemos um cifrão, é, isso não cai bem. E muitas vezes a gente acha que o outro não está percebendo, mas ele está percebendo. Em época de crise, eu aconselho, de fato, você ser amigo dele, se colocar no lugar dele, trabalhar com a empatia. Essa é a minha mensagem. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Eu espero ter colaborado de alguma forma com as pessoas que vão assistir, com esses empreendedores, com essas pessoas que estão é, com essa vontade, né, com, essa, com esse papel de levar informações para os seus clientes. Desejo boa sorte a todos.